Tô usando o um capacete de proteção e fone de ouvido da Bit. Vai Penex? Não, agora vem comigo aqui. Deixa que o eu... pai vai no piloto. É da Bit. Bora, só vamos. Credo, olha o carro do Taliba. Pera aí, mano. Vamos arrumar isso. Desce aí, vamos pegar o outro aí. Que carro feio, <risos> mano. Cheguei, cheguei. Esse cara tá como? Discutindo sobre o carro. Eita, deixa eu pilotar isso aí. Caralho, que carro louco. Tá. Ah, ah pilota isso aí. Bora, ré! I need you, player. Ah, que safado! Meu, pessoal, vacilão. Ai, caraca. Ai, pô. Ferrari, McLaren, B1. É foda você misturar McLaren com Ferrari, né? Tira essa porcaria da frente. E vai chegar na rodovia já, ó. Tá ligado que você tá sozinho, né? Fer? Não, eu tô, mas eu vou esperar. Não, você tá ligado que você falou assim, nós vamos chegar na rodovia já. A gente queima. Ah, não, eu tô falando, vai entrar na rodovia. Daqui a pouco você tá aí. Você tá de carro rápido? Todo mundo de carro óbvio. O tempo. meu é o Kuruma. mano. Sem, sem, sem blindagem nenhuma, sem nada. Tá como? Tipo, tá ligado, Braya? Boa vontade de achar uma árvore. Caralho. Eu tô tipo perto da cena, mano. Louco pra virar na segunda curva. Eita, Luiz! Ah, espera os moleques, espera os moleques. Ah, eu achei que ele estava com você, mano. Só... Não, pode vir até aqui. Onde tá indo o Dirt? Dirt, você tá indo aonde? Ó, o... o helicóptero. Cima mesmo, Ai, me lasquei. Ah! Nossa, Nossa, meu amigo. Nossa. Os caras tá pensando que é. Não usa missão, rapaziada, não pode. O cara tá pensando que é Superman, mano. Nossa, jogar no controle é muito difícil, mano. Eu quero pilotar um. Pega o. Pega um. Tô indo. indo. Nossa, calma, calma que eu caí de cara. Oh, meu Deus, eu caí de cara. Você quer ir na torreta ou quer pilotar um? Pega o outro lá. Vou lá. Ah, já pegaram, já. Vou de. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó. Uh, é tru, é. tru, tru. Cadê o com a torreta? Espera aí, oh, espera aí, eu tô ali, pô. Calma aí, cadê a torreta? Deixa eu ir na torreta. Cadê? Ô, caralho, eu tô ajudando Fala vocês, pô. Tá com dirt aqui, ó, vai. Vou pegar a torreta, vou dar... Eita merda. Calma, só não cai. Vai, Luiz. Vai, pode ir, eu vou derrubar os carros. Que carro, mano? Ih, não derrubar a mim. Ué? É, Fê, confiamos em você. Ô, oh, ué, o bagulho tá, tá bugado, viado. Tá mandando eu dar a volta. Achei a saída, boa. Só que, pera aí, Ô, deixa Fernanda, eu ver. Ajuda o Fernando, ele tá sozinho. Lá... Relaxa, pô, relaxa. É batata, já tô na via, já, já tô na via. E eu tô com o carro tanque, meu amigo. Já tô, já tô indo embora, já, mano. Aqui, eu, vou, eu vou ir de carona com o Fernando. Pode ir, pode ir, Dirt. Vê, para aí que eu vou entrar, vou entrar. Para aí que eu vou entrar. Vai. Oh, só tenta não morrer. Vai. lanche, tá só. Dirt, aí é o lago, mano. Não dá para cortar a. Uma... Só vamos. Nossa, os caras vêm seco, mano. Cadê o trem pra nós passar? perto do trem. Que ah, esse daqui não é 100% blindado, né? É, então eu percebi, estourou já a janela ali, ó Mateu o motorista. já era matou o motorista, já era. O passageiro não sabe dirigir. Eita, preula cara doido, mano. Passa na frente, deu na frente, fala da peides. Nossa nossa! Eita, mano Ô, Luiz, você não tá atirando nos caras não, louco? Não deu, os caras veio do lado aqui um monte e fritou filho, atirando nós eu tava comprando C4, que eu tava Ah, assim, gente ia pegar raqui, só o carro, eu Pô, chega uma hora que os cara. Tipo, os cara vem, tá ligado? Tudo junto, mano. E frita você, velho. Eu tava comprando C4, porque, porque a pistolinha não dois tava, dois dois tava dois. dando conta. Eu tava comprando C4, mano. Vai, Fê, pega o insurgente sem torreta. Do 10 e vai no. Bo. Bora, bora, bora, bora. Ó, assim... vem, Fê. Aqui, Fê. Ah, vem, tá, é Fê. outro. Vem. Vai, pilota aí. Tá, eles iam na frente, ó. Tá. Já Bora os né? Vamos. Não, mas gente não, mano. Relaxa. Aqui a gente sai na pista, né? Tá... Ah, do, do, do, do, do, do, do. Mano, tinha uma. Mano, da moral. Tinha um tronco, velho, no bagulho. Quem coloca a miséria de um tronco, velho? Ué, <risos> ah, deixa eu me esconder. Nossa, mano, vai cair pra fora do caminhão, gente. Isso <risos> <risos> <risos> <risos> Mano, cara, oh, isso não, mano, é sério, nós é sério, eu amo essa equipe, cara. Nós é muito bom, velho. Bora, rapaziada. O bicho caiu, eu acho, no caminhão, cara. Ô, oh, ele caiu, mano, você Nossa, tinha que cara, ver, cara, velho. Dele, bicho é doido, mano, como que ele caiu fora do caminhão? É só por Deus, irmão. A cabeça pra fora, <risos> Bora, rapaziada, bora. Cuidado nós aqui, ô, Dirt. O caminhão leva dano, mano. Já é o duplo da metralha, eu só tô dirigindo, mano. É, ô, Dudé. Cuidado aí, Dudé. Olha pra frente, Dudé. <risos> <risos> Ai, caraca. Os caras é como, mano? Isso é matador profissional, Diô. você é louco. Ó, ó. Você ligou, Dudé. Ah? Traz, traz, aí, Trás, traz, Corta caminho. A ponta 50 do Dudé não esquenta, não, não né? Uhul, caralho. É, na placa, do do né? Tá na TV. placa. É, na placa. É, que não acaba a bala, né? Então, danado. Acho que agora acabou, né? Mano? Matou, não. Os caras aí, pô. Nós morreu nessa curva aqui, ó nunca vi uma placa no... Ele, ele acha que tá naquele... Qual é o nome daquele filme lá? Que os caras na placa... Não, nunca vi uma placa, o cara batendo no quebrar, mano. <risos> mano, os caras... Eu a GTA. Esses caras é Freud, mano. Mano, pode atirar um pouco essa porra, hein, caralho. Ajuda bicho... nós aqui, pô. O bicho é brabo mesmo, hein? Caralho, o maluco é brabo. Vai, vai barato, deixa a perua, pô. Luiz, do lado, Luiz. O cara, pô o cara vai atirar em nós, mano. acabou, mano, tô comprando. O cara lá no, no, atrás deles lá, mano. Ai, quase que eu caí no buraco. Puts, mano. Eu pensei que tinha uma passagem secreta ali, velho. Tipo do Harry Potter, tá ligado? E agora, manos? Vai, Fê, estaciona lá dentro. Cuidado que é bugado, hein? Vou ir lá com dor. o, é o Dô. É Já era, nós é brabo, pô. E nem pegou tiro no caminhão. Nós é bom. Vai lá, gente, eles não vão perceber os tiros, não. Tá suave. <risos> Não, não, não vai nem ver. Oh, ainda bem que o Dudé tem essa careca, gente, né? O caminhão passou por cima da cabeça dele ele tá inteiro, <risos> Mano, o pior é que eu pego. <risos> o, pior, oh, o pior é que eu peguei. Eu pego essa cena, mano, na hora que ela acontece, velho. Na moral, tipo, o caminhão bolando e ele, ui, caralho, tu cai fora do caminhão. <risos> é, é, mano, eu tô ligado que já cai, né? Aí quando eu vi que ia capotar, eu apertei pra descer da metralha do caminhão. tempo, mano. Aí caiu pela... um o